De onde vem tanta maldade? Se Deus existe, por que tanta gente sofre? Por que tantas tragédias? Por que tantos desastres naturais? Onde está Deus? para entender o presente. Amém. Amém! Temos de voltar ao início. Deixa a gente entrar! Nossa! Ah! Em janeiro, você não pode perder. Gênesis, a nova superprodução da Record TV.